Bem, boa tarde, sou o Fernando e vou-vos falar um pouco sobre as APIs para acesso automático do arquivo.pt e o que permitem fazer. Bom. Para quem nunca ouviu falar o que é uma API, é uma Application Programming Interface e permite-vos aceder automaticamente sem ter que compreender o código núcleo da aplicação e permite de forma fácil e rápida criar novas aplicações e serviços. O que é que é possível fazer então com as APIs do arquivo Aqui está um exemplo desenvolvido na casa. Apenas utilizando as nossas APIs fizemos um protótipo de pesquisa de imagens. Imagens do passado. E estamos a pesquisar aqui por imagens do Charlie Hebdo no ano de 2015. E podem ver que as imagens até estão relevantes. Um outro exemplo já falado de manhã. Um agregador de informação sobre políticos que ia buscar informação sobre políticos, informação passada sobre os políticos portugueses, desenvolvido por alunos de, numa, numa disciplina de aplicações da web. E aqui está uma sugestão que é: podem utilizar as APIs para concorrer ao parâmetro do arquivo.pt, que foi anunciado uh, antes do almoço. É uma sugestão. <risos> okay. A ideia é que nós recolhemos periodicamente informação da web. E essa informação está disponível através das nossas APIs. Ou seja, vocês podem criar a vossa aplicação, o vosso serviço, a vossa investigação, utilizando as nossas APIs. Nós temos duas grandes APIs: uma para a pesquisa por URL, que é o CDX Server API, e uma para a pesquisa por texto, que é o Open Search API. Mas antes disso, vou falar um pouco sobre como aceder manualmente, mas diretamente aos recursos através da sintaxe Weibank. Basicamente, a estrutura de um link no arquivo.pt, de uma página reproduzida, é a seguinte. arquivo.pt-wayback-timestamp-url. Um um Ou seja, neste caso, seria arquivo.pt-wayback. A data seria esta. E depois o URL seria este aqui em baixo. Neste caso, é uma página sobre o, sobre o, Euro, sobre o Euro 2012. Mas antes do evento ocorrer, em 2012. Esse timestamp tem 14 dígitos. Está, isto é um formato internacional. Que é comum a, a todos os arquivos web. Por isso é que é assim. E é um, é um pouco diferente do que estamos habituados. Mas é ano, mês, dia, horas, minutos e segundos. Mas nem sempre nós sabemos essa data à partida. Pronto. Podemos por exemplo pôr-te o deserto. E o site. Neste caso era é o 2004, que o software, a Wayback Machine que nós temos, vai-vos reencaminhar para a versão mais próxima. Neste caso, nesta da. Só por curiosidade, o que é que acham que aconteceu ao site euro2004.clix.pt? Todo o Clix.pt já parece-vos algo deste género. Pois, não. Ah, pronto, o portal do Clix teve uma relevância, mas já não está disponível. Basicamente, é o que acontece. Esta sintaxe Wayback também vos permite listar todas as versões preservadas pelo arquivo.pt de uma determinada página. Ou seja, vocês podem fazer arquivo.pt Wayback, barra um URL, neste caso SAP.pt, e vão obter a tal página da tabela de versões. Neste caso, 3.000 e tal versões desde a última vez que eu tirei esta screenshot. Vou então começar a falar um pouquinho sobre as APIs. A primeira é para pesquisa por URL. Pronto. Toda a documentação está em arquivo.pt barra api Esta API serve para fazer pesquisas por endereço. Pronto. E é possível uh, filtrar e ordenar estes, os resultados obtidos. Vamos supor que um jornalista pretende encontrar informações passadas do site do SAP. Ele pode fazê-lo através da, da API. Através deste endereço. Arquivept.wayback-cdx Especificando o parâmetro que é o url igual a sap.pt O que ele vai obter é a lista de versões do sap.pt. Ou seja, vão vir várias linhas. E cada linha é uma versão. Mais ou menos como esta. Pronto. Uh, para quem é de informática sabe que isto é json, tirando deste bocadinho aqui. Pronto. Esta versão foi preservada em 2011 do urlsap.pt E vocês podem usar a sintase Wayback, que eu mostrei há bocadinho, ou seja, arquivopt wayback url para aceder à versão preservada no arquivo.pt Se nós fizermos o parâmetro output igual a json, Vamos obter então todos os parâmetros em JSON. Fica um pouco mais estruturado. Parecida à resposta anterior, mas um pouco mais estruturado. É possível também ordenar os resultados obtidos. Por pré-definição, vocês vão ter as as versões obtidas da mais antiga para a mais recente. Se quiserem a ordem ao contrário, se quiserem as versões mais recentes primeiro, têm que pôr, especificar este parâmetro. Sorte igual a reverse. Pronto. É possível especificar a data, a data que pretendemos, por exemplo, pretendemos versões superiores a esta data aqui. Ou seja, com uma data igual ou posterior a 24 de fevereiro de 2001. Pronto. Basta especificar o parâmetro from com aquele timestamp que pretendemos. Da mesma forma, é possível pesquisar por todas as versões do SAP.pt entre duas datas. Ou seja, neste caso, especificando From e o To. Estamos entre entre 2001 e 2015 a e procurar todas as versões do SAP.pt. Outra pesquisa que é possível fazer é pesquisar por um determinado prefixo. Ou seja, desde que comece por notícias.sap.pt queremos todas as páginas Desde que comecem por aquele prefixo. Pronto. Por rações de não supercarregar o servidor, estamos a pôr aqui um limite de mil resultados. Estamos só a ir buscar os 10z mil 10 resultados primeiros, que comecem para este prefixo do noticias.sap.pt. Outra possibilidade é a pesquisa por MIME-TIME. Ou seja, podemos pesquisar por PDF, por exemplo. Neste caso, Estamos a pesquisar por páginas de html do sap.pt E tenho aqui um pequeno desafio. Uh, o que é que faz este pedido? Qual é a resposta deste pedido? O que é que estamos a fazer aqui? Muito bem. Estamos a pesquisar por um prefixo, ou seja, Estamos a buscar também pelo mimetype de imagens. estamos a buscar imagens de Que tenham o prefixo do sap.pt. Ou seja, estamos a pesquisar imagens arquivadas do sap.pt. É possível também filtrar a resposta. Pronto, as respostas iniciais que eu vos mostrei tinham demasiados parâmetros. Se nós só quisermos, por exemplo, o URL a data que foi preservada e o HTTP status code, ou seja, se, for um, se é um redirect ou se é, uma, ou se é uma página 1.200. Podemos filtrar a resposta e por só estes três parâmetros. E vamos obter algo mais limpo, tipo esta resposta aqui. Pronto, isto foi a pesquisa por URL. Nós temos outra API que serve para as pesquisas por texto. Que é o Pansearch API. Pronto. OpenSearch é uma coleção de formatos para partilha de resultados de pesquisa. A nossa API é baseada em OpenSearch, mas foi estendida para suportar as pesquisas temporais no arquivo.pt. A documentação está disponível em arquivopt open api E vamos supor que um investigador pretende encontrar informação sobre, sobre o evento do Euro 2004. Ele pode aceder a esta informação em arquivo.pt barra OpenSearch e com o parâmetro da Query EURO2004. Por pré-definição, apenas vem 10 resultados. e Estamos a começar no primeiro. Pronto. Para iterar e ir buscar os 10 resultados seguintes, teríamos que especificar start igual a 10. Start igual a 20 para os 10 seguintes. Ou podemos ir buscar vários resultados de uma só vez. Se start igual a zero e hits per page igual a 2.000. Estamos a ir buscar 2.000 resultados de uma só. vez. É possível pesquisar por expressões, tal como o Google. Temos de pesquisar entre aspas Euro 2004 para garantir que, que as respostas que têm Euro 2004 têm as palavras seguidas. Pronto. Mas um problema que pode acontecer é... Nós estamos à procura de, de conteúdos relacionados com este evento, com o Euro 2004. Uma grande defesa do Ricardo e deparamos que os resultados veem-nos, por exemplo, uma imagem do, da moeda euro. Pronto. É possível excluir determinadas palavras ou determinadas expressões com o operador de exclusão. Estamos a pôr aqui o menos moeda. Estamos a excluir a palavra moeda dos resultados da pesquisa. Também, neste caso também é possível pesquisar por, por MIME types, incluindo o PDF. E a nossa pesquisa vai mesmo ao PDF, ao texto do PDF. E neste caso estamos a pesquisar para o Euro 2004, mas queremos PDFs relacionados com o Euro 2004. Isto é uma típica resposta desta OpenSearch API. Uh, isto é um XMA. Pronto. E o, o que vocês estão a ver dentro da caixa é um resumo dos resultados. Ou seja... O total de resultados. Estamos a mostrar 10 resultados. Uh, pesquisamos por Euro 2004. Pronto. Cada resultado é um destes itens. Uh, eles aqui apenas estão com os três pontinhos, porque eu escondi-os só por questões de espaço. Já vos vou mostrar o exemplo. Pronto. Isto é um exemplo de um item. De resposta. Ou seja, um item é uma versão preservada pelo arquivo.pt Ou seja, isto era uma página que tinha como título EURO 2004, estados do EURO 2004. O URL onde, onde isto foi recolhido era ELDER 2004 no Sapo PT. Foi recolhida em 2013, embora seja sobre o EURO 2004. E podem aceder a esta versão através do link. Que é este link que está aqui. É só. Obrigado.